sobre um tema que vai ser intermediário entre o tema do Jorge e o tema que vem a seguir. A seguir, nós vamos ter exposições do, do Gerson e do Tundizi sobre o projeto de ciência para o Brasil, o andamento desse projeto, enfim, em que pé que ele está, e a própria estratégia do projeto. Então, não vou falar aqui sobre isso. Ah, o que eu vou fazer é um, um panorama é, do que a ciência brasileira conquistou até hoje, mas, assim, muito breve, evidentemente, para manter dentro do tempo alocado para essa palestra, e também para expor alguns dos desafios do futuro, que o projeto de ciência para, para o Brasil pretende alcançar. Mas, ao dizer isso, eu vou comentar também sobre exatamente uma resposta a essa pergunta, de que depende a realização das propostas do projeto de ciência para o Brasil. Né? As propostas estarão lá, né? mas eh, não basta apenas fazer um projeto de ciência. Como mencionei a ontem, na posse dos novos acadêmicos, eh, um projeto para a ciência no Brasil é uma parte de um projeto de nação, mas não é a única parte. Né? Precisamos do resto. Né? E o resto inclui medidas importantes em várias áreas, né? da economia, da educação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também eh, para até poder avaliar, Uh, o tipo de obstáculo que essas outras áreas impõem à realização dessas propostas no Brasil. O próximo, por favor. Bom, quando a gente fala de ciência e tecnologia do Brasil, é sempre bom lembrar, eu sempre mostro esse slide aí, né? lembrar que uh, ciência e tecnologia no Brasil são muito recentes. As primeiras universidades brasileiras datam do início do século XX. Aliás, eu, ao apresentar uma palestra dessas, alguém me lembrou que a Universidade Federal do Amazonas está no livro Guinness, de Records como a primeira universidade do Brasil. De fato, essas primeiras universidades reuniram escolas já existentes, mudaram o título, passaram a ser universidades. Mas você vê que elas começaram realmente no século XX, enquanto a Bolônia, a Universidade de Bolônia, foi inaugurada em 1088 e a Universidade de Harvard em 1636. Então, viemos tarde e, por isso mesmo, temos que correr tá indo depressa demais aí. tá ah, bom, voltou. Agora vamos para frente. O próximo. Eu não estou mexendo em nenhum controle aqui. Pronto. Então, agradeço ao João aí por esse slide, né? João Fernando. É, a, a, o começo tardio, no entanto, trouxe a, uma repercussão em termos de aplicações úteis para a sociedade brasileira e para a economia brasileira, aplicações intensas, muito, muito importantes, muito fortes. Já a, no início do século XX nós tínhamos a, a contribuição de um laboratório de, de testes né, para pôr as primeiras construções em concreto, em concreto do Brasil. Ele foi criado em 1899 pelo engenheiro Paulo Assouza, na Escola eh, Politécnica de São Paulo, que depois se tornou a Escola Politécnica da USP. E, e aqui são alguns exemplos dessas construções, 1910, primeiro duto em concreto, 1913, primeiro edifício de concreto, é frutos de tecnologia desenvolvida no Brasil. É? Próximo, por favor. É, Embrapa, já ouvimos muito falar sobre isso, houve uma sessão fantástica aqui sobre a, sobre a agricultura brasileira, é? e, e traz uma grande riqueza para o Brasil. Próximo, por favor, mas é sempre bom lembrar, como foi mencionado ontem também, que ah, por trás da, da Embrapa, desse nome fantástico, tem o trabalho individual é? de milhares de pesquisadores brasileiros. E um grande exemplo é o da Joana Dopperheimer, que aqui perto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uh, conseguiu bolar um, um método para aumentar a produtividade da agricultura, é um método de, realmente de, de aumentar a concentração de nitrogênio no solo. Né? E isso traz um retorno para o Brasil muito maior, ordens de grandeza maior do que o investimento que foi feito no laboratório da Joana Dopperheimer. A Embrapa, desde então, se desenvolveu, vocês devem ter visto da, da, da, na mesa redonda sobre isso. A Embrapa, hoje em dia, tem equipamentos extremamente sofisticados, né? é, porque a área de agricultura já, já pega a área de engenharia genética, de análise genética. Né? Então, são laboratórios que não são triviais né? e que, neste momento, também estão sendo prejudicados, porque se há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, né? a Embrapa tinha... O, a fronteira dos equipamentos para essa área de agricultura, hoje já não tem. Não é? Ela precisa modernizar seus equipamentos, e isso, devido à crise que nós estamos vivendo, pode acabar prejudicando uma grande fonte de riqueza para o Brasil, que é a agricultura brasileira. É? O próximo, por favor. Então, só para dar alguns exemplos do, do que, que Embrapa fez para o Brasil, talvez esteja sendo repetitivo em relação a, a, a reunião que tivemos aqui, isso faz parte de um artigo que publiquei com a Helena Nader na Folha de São Paulo, né? outro dia foi mencionado pelo Moisés, né? é, Ciência Brasileira, últimos suspiros, né? como uma pergunta. Né? Então, há 30 anos, uma semente de soja plantada no solo de Mato Grosso se germinasse e não florescia. Né? É, e, neste ano, o Estado produzirá 30 milhões de toneladas da oleaginosa. Na década de 1940, a produtividade média do plantio de soja no Brasil era de cento, 700 quilos por hectare. Hoje, é de 3 mil quilos por hectare e a produtora já consegue extrair 8 mil quilos por hectare. Né? Ciência brasileira, né? tá aí. Né? É, então, em que, que consistiu essa ciência? Ora, várias contribuições, mas uma delas é realmente conseguir fazer com que a soja, que era originária de regiões de clima temperado, é, produzisse... Né? É, em abundância em regiões de baixas latitudes e clima quente. A tal ponto que o Brasil, hoje em dia, é vice-líder na produção com 108 milhões de toneladas. Conquista fantástica da ciência brasileira. Né? O próximo, por favor. O mar, bom, temos também as fantásticas vitórias da Petrobras, que ganha prêmios internacionais com a tecnologia de, de petróleo em, água, em águas profundas. Esse é o tanque que já foi mostrado aqui pelo Sergen, né? o tanque de águas lá do, da COPE, né, que permite simulação de plataformas de petróleo. E uh, é bom lembrar que essa, essa pesquisa não foi apenas a pesquisa do Centro de Pesquisa da Petrobras, envolveu uma colaboração muito forte com um monte de instituições em todo o Brasil, né, é, com participação de geólogos, geofísicos, matemáticos, físicos, engenheiros mecânicos, engenheiros civis, enfim, toda uma gama de profissionais colaborando para que isso pudesse ocorrer. Né? É, chega ao ponto, falou-se aqui no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tem um grupo no IMPA que trabalha com equações diferenciais parciais não lineares, né? fronteira da ciência, né? útil para exploração de petróleo e águas profundas. Então, eles têm uma colaboração com a Petrobras. Então, é, o que o Jorge falou, né? essa ciência que não é mais pura, é, é básica, né? mas que tem imensas potencialidades de aplicação, uma boa parte delas está sendo aplicada né, nesses, nesses grandes feitos da ciência brasileira. O próximo, por favor. É, por enquanto, eu estou falando só das coisas que todos falam, né? agricultura, petróleo, aviação, são os exemplos de praxe. Mas há outros exemplos interessantes. Então, Embraer existe porque o ITA foi fundado lá em 1950, não é isso? E, a partir daí, começou a produzir os profissionais que depois fizeram a Embraer. Né? Outro grande progresso... Da, da ciência brasileira. O próximo, por favor. Mas há muitos outros exemplos. Então, está aqui, eu às vezes hesito em dizer o nome, porque eu não estou ganhando nada da Embraco para fazer isso, não é, não é patrocínio, né? é, nem patrocina a ABC, né? mas a Embraco é, uma, é a maior fábrica de compressores do mundo. Né? Ela surgiu em Santa Catarina, a presença lá do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um departamento excelente, foi muito importante. Cadê o Álvaro? Olha aí, o Álvaro aí, Tá, está tudo satisfeito, mas tem razão né? de ficar satisfeito. né? Então, a Embrax se tornou a maior empresa de compressores do mundo, há cerca de uns oito anos atrás, foi, foi comprada pela Whirlpool, foi desnacionalizada, mas continua lá em Santa Catarina com seus laboratórios, interagindo com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. É, esse exemplo aqui, do, do lado esquerdo, embaixo, né? Isso aí são ultracentrífugas de, de, de separação de urânio, de enriquecimento de urânio. Né? Um exemplo comovente da tecnologia nacional. Né? Isso ocorre no Centro Tecnológico da Maria de São Paulo, né? em São Paulo. É, essas centrífugas giram a velocidade muito altas, então as paredes delas têm que ser feitas com material resistente. O material que é usado para isso é fibra de carbono. Então, o pessoal lá da marinha tentou importar fibra de carbono para construir as ultracentrífugas. Né? Proibido, os Estados Unidos não exportam, porque esse material pode ser usado também para fazer mísseis. Né? Aí você tenta comprar na Europa. Bom, se os Estados Unidos impedem a exportação, todos impedem a exportação, porque quem exporta é penalizado. Né? Então, não conseguiam comprar em lugar nenhum. Fizeram uma fábrica de fibra de carbono lá lá no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Né? Então, é, é, é inteligência brasileira, tecnologia nacional funcionando né? num esforço comovente né? de, de conseguir, né? e, e, enfim, evitar essas proibições né? fabricando aqui mesmo. Né? Zika, todos conhecem, né? É, enfim, conseguimos compreender melhor Zika, graças ao financiamento que ocorreu nas últimas décadas né, e que permitiu o estabelecimento de grupos científicos muito importantes que conseguem reagir na hora que surge uma epidemia nova no Brasil. É, laboratório de síncrotron tem uma variedade de aplicações impressionantes. Né, ele... ele, ele trabalha em estreita interação com várias indústrias no Brasil, né? faz análise de materiais, faz análise de fármacos, enfim, é uma abrangência impressionante, feita aqui no Brasil, né? ciência brasileira. Né? E Natura, cosméticos, né? uma parte dos produtos vem da Amazônia né? e concorre internacionalmente. Eu sei disso porque outro dia eu estava falando com o diretor da L'Oréal e ele se referiu à Natura como é uma é concorrente nossa. Né? Concorrente nossa né? Então, são muitos os exemplos aqui no Brasil. Já se falou aqui dos parques tecnológicos, das startups, né? que também são exemplos de ciência brasileira em ação. Né? Em ação. O, outro, o próximo, por favor. Então. É, isso no lado da, das, das aplicações, enfim, das coisas que foram desenvolvidas nessas várias áreas. Não é? Além disso, a produção científica brasileira tem crescido juntamente com as citações e o impacto das publicações. Você tem aqui nesses gráficos essas três quantidades, é? em azul número de documentos, em laranja número de citações. A linha ah, representa o impacto crescente das publicações. O próximo, por favor. E na América Latina nós estamos bem, se nós compararmos a produção científica do Brasil com a produção científica de outros países da América Latina, vocês veem que o Brasil se destaca do resto, no mundo nós estamos em 13º lugar, né? então isso é efeito também do investimento que houve durante muitos anos, né? CAP, CNPq, né? FINEP também ajudando a infraestrutura das universidades, né? o CT-INFRA muito importante, né? que levou a essa posição. Outro... Próximo, por favor. Então, então, o que, que a gente pode falar, baseado nisso que eu, que eu disse, sobre uma agenda de futuro para o Brasil? E aí eu acho que nós temos que examinar essa agenda de futuro com base nessas, nesses atributos que até eu pensei ontem no meu discurso, que são característicos de cientistas, eu diria de, dos melhores cientistas, né? ousadia e paixão, certo? Então nós vamos analisar isso com essas duas características, né? ousadia e paixão. O Brasil tem que ser ousado tem que ser usado para conquistar um protagonismo internacional que ainda está distante. Os outros países, mesmo aqueles que estavam atrás da gente há três décadas atrás, quatro décadas atrás, em 1970, eles passaram à frente. Coreia do Sul, China. China lançou outro dia, ô Jorge, em agosto do ano passado, um satélite artificial de comunicação quântica, é minha área, está vendo? Não é só pura ciência pura, não, tá certo? É pesquisa básica com possibilidade de aplicação, é estratégico. Né? Então, é um satélite que vai testar a possibilidade de manter estados muito especiais da luz, que chamam de estados emaranhados, né? numa distância de 1.200 quilômetros, ver se as flutuações atmosféricas atrapalham essa propriedade, se não atrapalhar, pode ser usado para a comunicação, está certo? Protegida pela física quântica, chama-se criptografia, isso aí, né? Tá, tá, tem a ver com segurança de comunicação. Muito bem. É, então, Amazônia. A Amazônia, se nós pensarmos na Amazônia, no, no que vem a seguir, o próximo, por favor, que é um mar, né? quer dizer, 4 milhões e, e, e 500 mil quilômetros quadrados, praticamente um outro Brasil, né? ah, largamente inexplorado. Né? Se nós pensarmos só nesses dois biomas, nós vemos a necessidade que existe, de um grande projeto mobilizador nacional. Quando a gente fala em projeto mobilizador, as pessoas dizem, mas o que, que é isso? Olha só, vamos dar um exemplo. Quando a Rússia, a União Soviética, lançou o seu primeiro Sputnik, né? isso gerou pânico nos Estados Unidos. Né? Como é que eles fizeram isso antes da gente? Isso motivou um projeto mobilizador nos Estados Unidos com o objetivo de levar um ser humano à lua. Esse projeto mobilizador pegou várias áreas dos Estados Unidos, não foi só de ciência e tecnologia, foi disso também, mas foi de educação científica, foi de mudar livros textos lá no, no ensino médio, de modo que as pessoas pudessem aprender ciência com a mão na massa, fazendo. Né? É, teve consequências em vários ramos da indústria norte-americana, foi um grande projeto mobilizador. Nós precisamos aqui desses projetos mobilizadores e um grande projeto mobilizador para o Brasil extremamente típico do país, isso é interessante, né? porque o Brasil é um dos poucos países que pode ter esse tipo de projeto mobilizador, é um projeto mobilizador para ter um desenvolvimento sustentável desses biomas, Amazônia, mar, né? cerrado, né? enfim, evitar o desmatamento que está crescendo atualmente aqui no Brasil né? e, pro, e, e produzir bens com valor agregado, né? trabalhar né? Na, na, na biologia, na biotecnologia, baseada justamente na biodiversidade nacional. Então, é, claro que um grande projeto, um projeto mobilizador para os biomas nacionais, vai ter que ter subprojetos específicos, porque se você pegar a Amazônia, você vai ver que a Amazônia não é só brasileira, isso foi mencionado pelo Adalberto Val na sua palestra, né, do primeiro dia dessa conferência. Né? ela é também da Colômbia, né? Era é também das Guianas, né? Venezuela, né? Enfim, Peru, né? Então você tem vários países que também contém uma parte da floresta amazônica, embora a maior parte seja no Brasil. Então, se vamos fazer um projeto mobilizador, é interessante, como dizia, como diria o Garrincha, né? combinar com os russos, tá certo? Então, vamos fazer um projeto que envolve esses países também né? e um fundo, um fundo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Né? Então, como eu disse, é, é preciso ser ousado né? e ter paixão, tá certo? mas precisamos de ousadia, precisamos de ousadia. Então, isso é um projeto para o futuro, Essa, esse é um desafio para o futuro, é uma agenda do futuro para o Brasil, né? é a Amazônia e mar. Em mar, tá certo? Temos lá o Vital de Oliveira, esse navio que faz pesquisa, mas, enfim, já temos até equipamentos para isso, mas é preciso mobilizar as pessoas. Temos agora vários grupos na área de oceanografia, há pouco tempo atrás, eram poucos, mas aumentaram, felizmente, né? mas é preciso mobilizar esse pessoal, dar condições para que eles possam trabalhar na ciência do mar né? e na exploração sustentável desse mar. O próximo, por favor. Então... Atividades espaciais, outro item extremamente importante, né, foi esse sozinho que mereceu um projeto mobilizador nos Estados Unidos, aquele que eu mencionei, tá certo? É, é claro que, ao fazer, temos que tomar certos cuidados, <coughs> são cuidados, às vezes, políticos. É, aqui no Brasil, mencionei isso ontem, você tem que ficar alerta quase todo dia, não pode dormir no ponto, né, porque o INPE, por exemplo, lançaram recentemente um edital, né, de foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, né, para contratar uma empresa, né, que parte das atividades previstas substitui a atividade do INPA, do MP, né e, e esse edital dava um prazo de oito dias úteis para as empresas se apresentarem. Aí tem coisa, né? Aí tem coisa, né? Enfim, a academia, a academia protestou, a SVPC protestou, né? isso agora foi pelo menos suspenso, né? Mas ainda não, né, Helena? Pois é. Então tá, ainda tá por aí, né? Então, é grave isso aí, essas coisas são graves que atrapalham o desenvolvimento do Brasil. O próximo, por favor. É, outros projetos que estão aí engatilhados, já, aliás, já há algum tempo, né, mas não foram completados por várias razões, né, e re, é, reator multipropósito, importante para o Brasil, importante para a produção de radiofármacos, e alguns fica difícil importar, porque o tempo de vida deles é muito breve, né, então, você, para importar, tem que comprar muito mais do que a quantidade necessária, porque eles decaem. Né? Então, é uma iniciativa muito importante para o Brasil. Próximo, por favor. Né? Luiz Cícroton, já falei sobre isso, né? esse aqui é o novo anel do Cícroton, o Sirius, que também, no momento, está desfalcado, porque nesse último corte de orçamento, é, falt... Enfim, dinheiro foi retirado desse projeto, né? então, não sabemos quando é que ele vai terminar. O Próximo, por favor. E, evidentemente, os INCTs, né? uma grande invenção, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, vocês veem a abrangência deles, desses slides que mostra diversas áreas a que eles pertencem, e que virou agora mais uma daquelas histórias que a gente não sabe como é que vai ficar. Né? Ah, alguém comentou aí, olha, se, se, se não começar, não termina, né? então, mas eu não sei nem se começou, porque está tá, tá esbarrando. Na dificuldade das fundações pesquisas estaduais, que não tem dinheiro para complementar a parte do CNPq, porque estão, estão, estão falidas em vários estados, né? então é um programa que está andando mal das pernas né? e que poderia ter, já teve no passado, um grande papel no Brasil, porque ele promove a interação entre os vários grupos de pesquisa existentes no Brasil, numa determinada área. Né? E, tem uma, e isso tem tido muito sucesso, eu vejo, até pelo Instituto ao qual eu pertenço, como é que cresceu um número de pesquisadores, de estudantes, né, na área de informação quântica, por exemplo. Isso aconteceu em outras áreas também. Foi um estímulo para estudantes, um estímulo para pesquisadores conversarem uns com os outros. O próximo, por favor. Então, estou falando aqui de, de o que pode atrapalhar agora. Já vimos que ciência nós sabemos fazer. Né? Aplicações fantásticas surgiram dessa ciência. Mas, né, esse, esse gráfico mostra os despedidos nacionais em pesquisa e desenvolvimento em relação ao produto interno bruto de alguns países no período de 2000 a 2013. Esse grupo aqui de baixo, o mais baixo de todos, inclui aquela linha verde, é o grupo no qual se encontra o Brasil, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Você tem uma linha roxa que está despontando, que é a China, né, que já passa de mais de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. E aquele é dos países desenvolvidos, e a linha azul lá em cima é a Coreia do Sul, né, que já se separa mesmo de países como Estados Unidos e Alemanha, né, em termos de investimento. Ela está com mais de 4% de do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento. O próximo, por favor. E, e esse investimento, no entanto, não é todo do setor do governo. Isso tem a ver com o que está falando o Boisson, uh, hoje na, na sessão da manhã. Né? Se você olhar para o Brasil, você tem uma proporção, digamos, de 60 a 40. 60% governo, 40% empresas. Né? É, África do Sul não é muito diferente, não. É, Rússia é até 70% governo, 30% indústria. Agora, se você olhar a China, curiosamente, você vê que a China está com 21% só de governo e 75% empresas. Claro, essas empresas são basicamente estatais, né? mas é uma repartição do orçamento bem diferente da que existe aqui no Brasil. Isso reforça o argumento do Boisson e também do, do Jorge Guimarães, de que nós temos que tratar dessa parte. Tem que ver um mecanismo político, econômico, né? de modo que empresas possam investir mais. Em mas ele continua depois, vai crescendo a arrecadação cresce das empresas Isso são impostos retirados das empresas para financiar a pesquisa que favorece as empresas certo? Então, e também tem um reflexo nas universidades então, essa é a evolução da arrecadação o gráfico seguinte, o próximo mostra o que aconteceu com os projetos apoiados por esse fundo a partir de é, 2010 né? então, vocês veem o total de projetos caiu vertiginosamente, né? o valor contratado, que é a curva azul, né? é, também caiu ah, ah, até 2014, o valor médio subiu, é a única coisa que subiu, mais claro, né? porque diminuiu o número de projetos, então sobe o valor médio por projeto, tá certo? Então, essa é a situação do, do FNDCT, vai até 2014, mas a situação continua e nesse ano piorou. Né? com esse último corte gente, de 44% no orçamento dos ministérios, no MCT né? piorou a situação tá certo? então, é, isso aqui se chama, é bom nessas horas usar as palavras adequadas né? isso se chama desvio de finalidade, esse é o nome disso, tá certo? impostos recolhidos por um objetivo, são usados em outro né? para fazer superávit isso é desvio de finalidade, tem um termo mais popular para isso, se chama pedalada é pedalada Tá certo? Você certo? está usando recursos, onde não deveria usar. Né? Então, é, por isso mesmo, a SBPC e a BC entraram no CCU, né? não é, Helena? É, contra isso. Né? Entramos com... Pra... Até agora não tivemos resposta. Né? Mas está lá, protocolado, né? uma denúncia desse fato. tá certo? É desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos. Isso é grave. Deveria ser grave, digamos assim. Certo? É, o próximo... Então, isso implica naquilo lá, ó. É o estrangulamento da pesquisa no Brasil. É um dos fatores que estão estrangulando a pesquisa no Brasil. É? E que, se continuar, por, mais, por melhores que sejam as ideias que vão ser colocadas agora pelo Gerson e pelo Tundizi, é? vão ser para o mundo, sei lá, da Alice. É? Alice no País das Maravilhas, não é? mas não vai corresponder ao que vai ocorrer no Brasil. O próximo, por favor. Isso aqui é o orçamento total do MCTI. MCTIC até 2016, como é que ele variou nos últimos anos, em azul vocês têm um orçamento de custeio e capital. Custeio e capital é o que pode ser variado, porque o resto é pagamento pessoal, então fica fixo, tá certo? Então, custeio e capital, em azul, em vermelho, é, o, é o, o limite de empenho. Isso aí, são essas linguagens que os economistas inventam, e o eu gostei a entender, viu? Limite de empenho é o seguinte, o que pode ser efetivamente gasto. É uma coisa assim que pessoas de outros países, às vezes, têm uma certa dificuldade, porque é uma, tem o um orçamento, mas o orçamento não, não é bem isso, tem o um limite de empenho que é o que pode ser gasto. E depois do limite de empenho, ainda tem o financeiro, né? porque o limite de empenho é maior que o financeiro, o financeiro é o dinheiro que vem, que entra em caixa. Né? É uma construção interessantíssima, né? é, complexa, né? complexa, né? E, e, e, que eu até hoje não entendo muito bem, mas, enfim. Depois uh... tem, os a pagar. Ah, tem os restos a pagar, é isso, é o quarto <risos> item, isso. É, é, exatamente, orçamento, né, limite de empenho, financeiro e restos a pagar, e restos a pagar, e o, muitas vezes o dinheiro sai em dezembro do, do ano, né, aí as agências não conseguem pagar, então eles chamam isso de não executado, é interessante, né, a língua portuguesa é pródiga de variações que às vezes ajudam a suavizar situações econômicas, então, se vocês viram o que aconteceu, desde 2013, especialmente, a partir de 2010 houve uma queda, né? 2013 começou a cair de novo, isso vai só até 2016, mas vamos ver o que acontece com mais detalhe, próximo, por favor. Isso é uma tabela, e dessa tabela eu fiz um cálculo, tá certo? Eu estendi aqueles dados para 2017, eu adicionei o IPCA de 2016 para corrigir monetariamente os valores até 2017. Okay? Então, Reparem é, no valor atual de 2017, do orçamento do MCTIC, que é 3 bilhões 275 milhões de reais. Atenção, né? MCTIC, ele inclui comunicações que não estava incluída antes. Né? O Boasson me disse que fez um cálculo aí, que a parte de comunicações no orçamento atual é cerca de um terço do total, não tenho certeza. tá certo? Se for um terço do total, esses 3 bilhões 275 milhões baixam para 2 bilhões então, se querem ver a queda na ciência e tecnologia, tem que pegar, não, os 3 bilhões, de tem que pegar os 2 bilhões. Se você for no orçamento mesmo que foi publicado, tá, eu fiz isso com a ajuda de um jornalista, né, que me chamou a atenção para isso, você vai ver o seguinte, que no orçamento publicado, a parte de administração do Ministério está toda concentrada em ciência e tecnologia. Na parte de comunicação, não tem nenhuma administração, quer dizer, Parece até que é anarquia, né? é, façam o que quiserem, né? mas foi um artifício, tá certo? Concentra a administração na parte de ciência e tecnologia, de modo que aumenta, aumente o valor para a ciência e tecnologia. Então, então esses 3 bilhões são ainda ilusórios, aí, tem, é menos que isso, tá certo? Então, se vocês compararem ainda os 3 bilhões com o valor corrigido de 2010, que foi o pico do, do orçamento, do limite de empenho, do orçamento de empenho, vocês veem que é cerca de um terço mais ou menos um terço, está certo? Um pouquinho mais que um terço né? do orçamento de 2010. Também em relação ao orçamento de 2013, corrigido, que não é muito diferente, dá um pouquinho mais que um terço. Né? Em relação ao orçamento de 2005, dá cerca de metade, está certo? Então, esse, esses são os números que traduzem a crise que a gente está vivendo. Soma isso à situação das FAPs. Está aí o Gerson, que sempre que eu falo de FAP, ele tem assim um tremelico, um tique nervoso. Não? E as, não tem dinheiro, as FAPs não têm dinheiro, não, não tem dinheiro para investimento. Não? Então, é isso, é isso. Esse é o problema para a execução das propostas de ciência para o Brasil. O próximo, por favor. É, eu vou pular esse slide, porque eu já falei sobre isso, a proporção de, de, de recursos é, de empresas e do governo... Ué, já falei também, está tá repetindo, não sei por quê, vamos, vamos, o próximo, por favor, pronto. Então, o, o discurso que colou até algum tempo, agora eles já estão mais ou menos reduzindo, porque vê que não cola muito. Então, é o seguinte, estamos em crise, né? o Brasil está em crise econômica, não tem dinheiro, né? todo mundo tem que pagar a sua fatia. Então, esse tipo de argumento é que leva a um corte linear de 44% em todos os ministérios, exceto de educação e saúde que são garantidos pela Constituição, É esse tipo de argumento, que é um argumento tolo, tá certo? Ele é ilógico, né? ele denota uma ignorância em relação ao que possa ser um projeto de nação, um projeto nacional para o país, que exige a definição de prioridades. Né? Então, é bom ver o que acontece em outros países que atravessaram crises e que atravessam crises também devido à crise que é global. Né? Então, é, em 2012, em plena crise, né, o primeiro-ministro chinês faz um discurso diante do Congresso do Povo, esse é o chamado, é o Estado da Nação, State of the Nation da China. Né? Ele fala lá sobre o que, é que vai acontecer com a economia chinesa. Ele diz, então, nesse discurso, que a, a, o, a, o crescimento chinês vai ser desacelerado devido à crise global. No mesmo discurso, ele diz que vai aumentar o financiamento da pesquisa básica em 26%, em relação ao ano anterior. É? Idem para a Índia, Idem para, para a Rússia. O próximo, por favor. É? E mais recentemente, em 2016, o presidente chinês fez... Você viu o meu tempo aí, eu não sei como é que... Termino, tá bom? O presidente chinês fez um discurso é, numa, na reunião da Academia de Ciências de China, da, da China. É? Lá você viu, o presidente da República vai na reunião da Academia de Ciências da China, hein? Deve ser bacana morar num país assim, exceto por talvez tem, tem alguns problemas lá, mas está bom. Né? E é, foi uma reunião conjunta né, com a Academia de Ciência de Chinesa de Engenharia né, e também um, uma outra associação, que é a Associação Chinesa para Ciência e Tecnologia, talvez, de repente, correspondente à SBPC. Né? Então, uma, uma, foi uma reunião conjunta e ele fez um discurso lá e o que ele disse lá podia ser traduzido para o português e adaptado para o Brasil. Né? Eu adoraria até que um presidente nosso dissesse essas frases, traduzidos para o português então, ele disse né, atualmente o estado necessita do, do apoio estratégico da ciência e da tecnologia mais urgentemente do que em qualquer época no passado ele notou ainda que a china era altamente dependente é altamente dependente da importação de uh, materiais uh, sofisticados né, novos né, e medicamentos patenteados né, medicamentos patenteados. E notou também que a China estava avançando na pesquisa no mar profundo e na exploração do espaço. E apontou esse como entre um número de áreas estratégicas e necessidade urgente de revoluções científicas. Está aí. E né? eles estão apostando em ter na China essas revoluções. Eles não querem só inovação incremental, eles estão querendo inovação disruptiva. Né? Então, claro, para concorrer no cenário internacional. O próximo, por favor. Então, é, vamos passar isso aqui, eu não vou, vou, vou passar alguns porque meu tempo está curto, eu, é isso aí. De, volto um pouquinho, só vou fazer um comentário sobre esse, mesmo. muito bem. Então é, temos no Brasil também um problema para a execução dessas propostas. Né? É o número de pesquisadores por milhão de habitantes. Nós temos aqui, em 2010, nós tínhamos 710 pesquisadores por milhão de habitantes, dados do Banco Mundial. Segundo o Banco Mundial, a média do OCDE era 7.600 por milhão. Eu fui verificar, de fato, isso tem uma representação, digamos, uma super representação dos países mais ricos. Porque Israel tem nove... É, é, 9 mil pesquisadores por milhão de habitantes, Singapura também tem 8 mil, então, eles estão puxando para cima, né? enquanto os Estados Unidos chega a perto de 4 mil pesquisadores por, por, por milhão de habitantes. Brasil, 710. Argentina, 50% a mais. Pô. Se isso fosse jogo de futebol, tinha alguns aqui reclamando, né? tá certo? Então, a Argentina ganhou, tá certo? Então, vocês podem pensar o seguinte, mas ganhou por quê? Será porque a política científica lá é melhor? Não. Isso está mostrando o imenso número de cérebros desperdiçados no Brasil. Nas comunidades dos morros, da periferia e dos mangues das grandes cidades. É isso que está mostrando. Isso está mostrando a nossa deficiência em educação básica. É? é o pessoal que não chega lá, que não chega aqui. Não é? E que não contribui para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. O próximo slide, por favor. Então, esse slide mostra a proporção da população entre 25 e 64 anos com nível de educação inferior a ensino médio e com o ensino superior. Então, inferior a ensino médio é o preto ensino superior é o vermelho. O Brasil está aqui, está vendo a bandeirinha? Então, vocês vejam o tamanho da, do, do ensino superior e o imenso tamanho relativo ao ensino médio, está certo? Comparem isso com outros países, inclusive da própria América Latina, chegando no final até Israel, Canadá, Coreia do Sul, etc., onde essa relação se inverte, tá certo? Entre o preto e o vermelho, tá certo? Então, na Coreia do Sul, o vermelho mostra um número de... Da, a população de 25 64 anos com nível é, de, de peraí, agora é com, com ensino superior, né? E o preto é com nível de educação inferior a ensino médio. Tá certo? Inverte-se a relação. Então está em um obstáculo a vencer. Estou falando agora justamente dessa agenda para o país, tá certo? Da agenda para a nação. Tem que incluir isso. Não é possível. Certo? senão vamos ficar nós aqui discutindo, né? sempre, né? o mesmo grupo, a mesma composição social, praticamente, né? e os outros, né? E os outros. quando é que eles vão participar disso? O próximo, por favor. O próximo, isso. Uma das consequências também desse quadro é que, no Brasil, vocês veem esses gráficos aí, são interessantes, eu estou com pouco tempo, então vou direto para o gráfico azul. O gráfico azul mostra o percentual de concluídos por áreas de conhecimento do Brasil em 2011. A grande barra azul é Ciências Sociais, Negócio e Direito. A pequena barra lá, 6%, é Engenharia, Produção e Construção. Formamos, das de matrícula, 6% se forma em Engenharia. É, na China, são 35% dos graduados que são engenheiros. O Jorge mencionou instituições que estão com quadros cheios de, de engenheiros. Né? Então, a pergunta natural é o seguinte, mas como é, que, como é que isso aí combina com o que o Jorge falou? são os números, famosos números. Então o próximo é, gráfico, é, isso mostra a proporção de matrículas no ensino público e no ensino privado. É, neste, no ano de 2014, 75% das matrículas estavam em instituições privadas, sendo que a grande maioria com objetivos de lucro. Tem as honrosas exceções, né? PUC, Mackenzie, né? Excelentes. Fundação Getúlio Vargas, né? Grande exemplo, tá certo? De qualidade, né? Mas o grosso não é isso. O grosso é com objetivos de lucro. E para essas instituições, formar engenheiros não vale a pena. O que vale a pena é formar advogados, cientistas sociais, não exige laboratórios. É mais barato. Tá certo? E esses cientistas, esses advogados, vão depois fazer qualquer coisa. Eles correspondem aos que se formam nos colleges nos Estados Unidos. Tá certo? Vão talvez ter uma loja, vão conseguir um outro emprego. Né? Tem um título superior, que é a coisa importante aqui no Brasil né? o país dos títulos. O próximo, por favor. Né? Então, esse é o perfil de grupos brasileiros de ensino privado com objetivo de lucro. À esquerda, vocês têm a Croton, esse gráfico está desatualizado, porque a Croton absorveu o grupo Anhanguera, tentou absorver o Estácio, que é o terceiro colocado, mas a CAD, que impede monopólios, brecou isso, não sei, não sei se vai continuar brecando ou não, tá certo? Mas a Croton a ter absorvido a Anhanguera virou a maior instituição de ensino privado com objetivo de lucro do mundo, Brasil. Tá certo? É do mundo, tá certo? É, as avaliações da CAPES com relação a Croton, do MEC com relação a Croton, são muito ruins, tá certo? Muito ruins. Então, é uma qualidade ruim isso é um, quase uma espécie de suicídio educacional do país, né? Quer dizer, uma grande fração dos nossos estudantes estão em instituições com ensino ruim. Nós podemos discutir depois soluções para isso, alternativas para isso, mas, enfim, essa é a situação em que o país se encontra. O próximo, só para fina, tentar finalizar, né? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, é o seguinte, só para mencionar um outro ponto também que nós temos que refletir, que é um ponto que pode, é, é, é, digamos, frear o avanço da ciência no Brasil. Isso é um suplemento que saiu na Nature em 2016, no ano passado, né, sobre jovens cientistas. E eles mostram essa máquina infernal, é uma máquina trituradora, né, que tritura jovens cientistas. Estão vendo lá? Vai correndo atrás e tritura, né, se eles não correrem o suficiente. Quem não corre o suficiente é triturado, eliminado do sistema. Então, e eles dizem aqui, o empreendimento de pesquisa algumas vezes mantém, evita que cientistas persigam as melhores ideias, intensa competição força os pesquisadores a dar prioridade, a publicar artigos em relação a responder a questões importantes. É? Então, esse é o tema debatido nesse, e eu devo dizer também que o Instituto Serra Pilheiro, uma das, uma das, um dos critérios desse Instituto, que foi discutido por nós né, anteriormente e pelo Conselho Científico agora, é que nos projetos tenha claramente a presença de uma pergunta importante que o pesquisador quer responder. Quer dizer, essa, isso é fundamental, qual é a pergunta importante que você quer responder, então, é, eu acho que... Deixa eu mais uma, só para ver o que, que tem. Eu não sei, não tem aqui mais uma, só para terminar. Isso. Então, vou, vou só terminar com essa, né? porque a gente está falando aqui de aplicações já toda hora. Né? Então, eu queria só dar, terminar com uma notinha de precaução. tá certo? Precaução. Né? É, isso aqui é o famoso Large Hadron Collider, né? lá do CERN. Né? Custou cerca de 13,5 bilhões de dólares. Quando você me corrige se, se não foi isso. tá certo? Então, é, pesquisa básica, pesquisa pura, cadê os olhos? Pesquisa pura, sem aplicação evidente, tá certo? Então, pergunta óbvia, para que, que serve isso? Né? Por que gastar 13 mil bilhões de dólares com esse tipo de experimento? Então, para tentar responder essa pergunta, eu fui lá na internet né, e comecei a procurar quem que perguntava isso, e encontrei que a revista Forbes, que é a revista dos milionários, aquela que publica aquelas listas de milionários, tinha até nos 10 primeiros, acho alguém do Brasil, não sei se ainda tem, né? mas tinha. É, tinha, o lema, não sei se ainda está lá, mas, é, mas enfim, estava lá. Então, eu procurei a revista Forbes, Bom, melhor que a revista Forbes, né, que fala de investimentos, não pode ser. Então, vamos ver o que ele diz isso. A próxima, por favor. Então, a Forbes comenta o seguinte, é uma quantia importante, mas há mais que 50 bilionários na lista da Forbes que valem mais que esse montante. Tá bom, uma consideração <risos> econômica. Né? Segunda observação, o próximo, por favor. Ele diz, quando se considera o potencial para avançar a tecnologia de computadores, de imagens médicas e as descobertas científicas de grande impacto, 13,25 bilhões parecem uma barganha. Mas isso ainda é defender o projeto em termos de possíveis aplicações. Né? Você ainda tem um argumento a pesquisa básica, né, Jorge? Mas aí tem a terceira observação que eu me surpreendi de ver na Forbes, e que é a seguinte, o próximo, por favor, especialmente quando se considera que, além de tudo isso, o LHC e os experimentos a ele associados estão nos trazendo mais perto de entender os mistérios do universo. Está certo? Então, então, para que a ciência, para que as propostas de ciência deem certo, nós temos que ter nas nossas universidades e nos nossos institutos de pesquisa essa paixão pelo conhecimento. É? paixão pela curiosidade, estimula a curiosidade e paixão pelo conhecimento. É condição sine qua non para que, que a gente possa avançar no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Muito obrigado.